graça e paz. Estamos no 14 quarto dia da campanha. O padrão divino é elevado. Somente através do Espírito Santo é que conseguimos alcançá-lo. Leia comigo Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor o seu Deus. Ele os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Há muitos benefícios que usufruímos quanto mais nos separamos para o Senhor, cada vez mais o resultado aparece. É o fruto do Espírito, derrotando as obras da carne, conforme o padrão descrito em Gálatas 5, de 17 a 22. A santificação é progressiva, o que significa que eu posso ser mais santo amanhã, do que sou hoje. Mas o nosso maior benefício é o livre e imediato acesso à presença de Deus. O acesso ao Trono da Graça é o maior privilégio que os filhos de Deus podem usufruir aqui na Terra. É no Trono da Graça que podemos encontrar respostas e soluções de todos os nossos problemas aqui na Terra, pois Ele é o Deus do impossível. Neste momento, quero te convidar a orar com o Pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos. Pés no deserto e mente na eternidade Santo Deus Obrigado pelo agir da sua palavra E do seu Santo Espírito Sobre a minha mente e o meu coração Suas promessas Sempre se cumprem E eu quero que o Senhor tenha liberdade Para agir da minha vida agora eu não quero chegar ao final da minha vida e perceber que podia ter tido maior intimidade e comunhão contigo e não alcancei este propósito por algum relaxo ou descuido. Enche agora a minha mente e o meu coração com o fluir do Espírito Santo até transbordar. Que o seu agir em minha vida resulte em amadurecimento da minha vida interior e fruto do seu espírito da minha vida exterior